Nos primeiros vídeos nós mostramos todo um tour, nós mostramos o planejamento, toda a mudança, toda a trabalheira da mudança, inclusive a organização da casa com a casa sem armários planejados. Tá ligado nesse, né? Pois é, fizemos um tour completo pela casa, mas hoje eu quero te mostrar como é que a casa ficou apenas duas semanas depois da gente se mudar. Sim, eu estou falando de um antes e depois. No vídeo de hoje eu vou dar uma de corretora de imóveis e a gente vai passar por cada cômodo da casa e eu vou te mostrar como é que ficou cada lugarzinho depois da gente ter se mudado e organizado cada um deles. Lembrando que a gente ainda não tem móveis planejados e que toda a organização foi feita de forma provisória até que tudo fique pronto, até que seja dia perfeito. Mas antes de você querer comprar a minha casa praticamente, já dá um like nesse vídeo, já dá o seu joinha, já deixa aqui o seu carinho nesse vídeo, porque a gente precisa disso, o YouTube precisa entender que esse vídeo é relevante para você, senão ele não entrega para mais ninguém, gente, ajuda nós, vai, é de graça, né? E aproveita, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tem um botãozinho vermelho, se inscreve no canal, assim todo vídeo que eu liberar você será primeira a ser avisada. Lá no vídeo 2, nós fizemos um tour pela casa completo e você viu como ela estava. Hoje, nós vamos fazer esse mesmo tour na casa completa, só que você vai ver como é que ela ficou apenas duas semanas depois da gente se mudar. Então acompanha comigo esse antes e depois, que eu tenho certeza que você vai amar. E para você que tá precisando de uma empresa confiável de iluminação, eu vou te indicar a Lumier. Essa loja, além de ter muita variedade de lustres, iluminação em geral e tudo relacionado a essa área, ela tem excelentes preços. Confere comigo um pouquinho do que eles têm. Se interessou, né? Então, o link dele está aqui na bio, tá? É só você clicar. Agora sim, vamos ao antes e depois. I'm yeah. Próximo episódio, fica ligada, porque a gente começa. Aí é que a gente começa a parte que eu sei que vocês amam e vão ter um ciricutico, porque vocês vão participar de tudo. Gente, a gente vai começar a rechear de fato essa casa com alguma coisa, né? Alguma coisa, o que, Priscila? O que que tá faltando? Tá faltando simplesmente tudo, minha gente. Vamos lá agora? chamar arquiteta, vamos começar a conversar sobre todo o projeto dessa casa, como é que essa casa de Deus vai ficar linda e divina, vamos falar sobre os planejados, vamos falar sobre o que não será planejado, que de repente a gente vai comprar em algum lugar iluminação mais completa ainda, agora para casa toda temos que pensar num belíssimo lustre lá para nossa sala temos que pensar em projeto de ar-condicionado sim porque só temos em alguns cômodos os ar-condicionados temos que pensar em cortinas envelopamentos papel de parede pintura alguns móveis que ainda precisam ser comprados Tá só começando, minha gente. Até semana que vem. Espero vocês aqui pra gente começar nossa nova jornada. Vambora? Um beijo.